Carreira 10: adiantei aqui novamente. Faço aqui duas correntinhas. Venho aqui onde tem as três correntinhas, tá? Vou fazer aqui dois pontos altos, duas correntinhas novamente. Aqui mais dois pontos altos, duas correntinhas novamente nesse mesmo lugar. Mais dois pontos altos, ok. Feito isso, faço duas correntinhas aqui no próximo leque. Eu faço mais dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos, ok? Assim tá. Então é dessa forma que tá ficando, ok? O restante é igual, tá? Vocês podem seguir fazendo normalmente, tá bom? É só aqui que vai mudar carreira 11 adiantei novamente agora eu faço as duas correntinhas vem aqui no primeiro espaço tá e faço aqui um leque dois pontos altos duas correntinhas e aqui dois pontos altos ok vou fazer aqui uma correntinha tá aqui no próximo espaço eu faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos, ok? Vai ficando assim, tá? Aí vou repetir, duas correntinhas, bem aqui no próximo leque e faço novamente, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Agora aqui é só repetição. Eu sigo fazendo as três correntinhas, prendendo aqui nesse espaço e faço aqui meu ponto alto e minha correntinha no leque, OK? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, ó. Tá bom? Aqui na carreira 12, eu vou seguir fazendo um leque, duas correntinhas. Aqui no seguinte, faço novamente um leque tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui novamente meu leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Aí faço novamente duas correntinhas e aqui no leque novamente meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok, e aqui eu sigo fazendo uma correntinha e a minha bolinha. Então, eu venho aqui no primeiro espaço do leque e faço aqui dois pontos altos juntos, três correntinhas, e vou seguir fazendo assim até o final. Então, aqui ó, carreira 13. Fiz aqui, tá? O meu leque faço duas correntinhas. Venho aqui no próximo leque e vou repetir aqui: dois pontos altos, duas correntinhas. E aqui mais dois pontos altos, ok. Eu vou vir aqui onde tem duas correntinhas e vou fazer mais um aumento. Então, aqui, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá. Passo para o próximo leque e faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui assim tá, faço duas correntinhas. Passo para o próximo leque e vou repetir aqui: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? E aqui eu sigo fazendo, né? As argolinhas: três correntinhas. Pego aqui, faço um ponto baixo: uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo duas bolinhas aqui no próximo espaço, um ponto baixo, e assim eu vou. Agora eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Vocês observam que sempre aqui, bem no centro, é onde eu faço os aumentos, tá? E essa carreira vai ser a última que vai ter o um aumento aqui. Se você quiser seguir fazendo mais aumento para fazer uma saia ou capinha, tá? Você vai seguir fazendo copiando aqui, ó, tá? Olha só. Então na próxima carreira eu faria o leque, tá? Olha só aqui, tá? Uma correntinha, o leque, uma correntinha, o leque, uma correntinha e assim por diante, tá bom? Aqui no caso depois, logicamente, né, aqui começa novamente, fazendo mais uma carreira, ó. Seria o leque aqui, duas correntinhas, o leque, duas correntinhas, o leque, duas correntinhas e assim por diante, tá? E você sempre olhando aqui, ó, pra seguir fazendo os aumentos, tá? Então é só olhar aqui, tá bom? E você vai seguir fazendo dessa mesma forma. Você vê aqui também que tem carreira que não tem aumento, tá? Continua repetindo só. Então aqui, ó, tem duas correntinhas. Depois aqui tem duas correntinhas. Aí aqui, sim, eu abri, né, essa parte aqui pra fazer o aumento. Então você vai fazer nesse leque central, tá? A mesma coisa aqui. Aí, logicamente, que depois você vai seguir fazendo igual esse daqui. Essa carreira, depois, esta carreira, e segue fazendo novamente. Tá bom. Então, é só olhar aqui que dá para fazer os aumentos. Tá bom. Aí, você pode deixar a sua saia bem rodada. Tá bom. Enfim, dá para fazer certinho. Tá bom. Carreira 14. Fiz aqui o meu leque, faço as duas correntinhas. Aqui eu sigo fazendo meu outro leque, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha e faço meu leque aqui assim, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço novamente uma correntinha. E faço novamente meu leque, ok? Aqui assim. Faço duas correntinhas, e aqui eu faço meu outro leque, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá bom? Assim, ó. esta carreira é a carreira número 15 eu vou seguir fazendo um leque duas correntinhas um leque duas correntinhas um leque duas correntinhas um leque duas correntinhas um leque tá e aqui eu sigo fazendo normalmente igual aqui tá então agora é o seguinte esta carreira a carreira 15 16 17 18 19 e 20 vai ser exatamente igual tá não vai ter mais aumento então aqui é só seguir fazendo desta forma aqui igualzinho o leque duas correntinhas o leque duas correntinhas tá bom então agora a gente vai fazer a separação mangas frente e costa ok então aqui olha só na manga tá depois o marcador aqui então fiquei com um aumento um leque e um aumento tá então outra manga vai ser igual eu vou abrir aqui para vocês verem certinho tá olha só então aqui nas costas e na frente tá vai ficar com três leques tá e dois aumentos ok bom antes de começar a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte eu venho aqui onde tem essa bolinha, tá aqui onde eu pus o marcador, tá? Para separar as mangas, aqui a manga, tá bom? Vou pegar um pedaço do fio e vou fazer aqui ó. Assim dessa forma, ó, aqui eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 9 10 11 12 13 correntinhas eu pego aqui no mesmo lugar do outro lado tá bem na primeira bolinha e prendo com um ponto baixíssimo tá bom então aqui eu já posso cortar meu fio e vou fazer lá do outro lado a mesma coisa fazendo 13 correntinhas tá aqui eu já posso tirar meu marcador Ok? Assim, dessa forma. Aqui, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Aí a manga, ela vai ficar, né? Melhor, tá? Fica até que grandinha. Olha só bem grandinha, tá bom? Então, aqui, eu vou seguir fazendo, né? Do jeito que tá aqui. O leque, duas correntinhas, o leque, duas correntinhas, tá normal, faça aqui meu leque do jeito que é pra fazer, tá? Vou seguir fazendo normalmente. Tá, quando eu chegar aqui, aí eu venho mostrar pra vocês aqui debaixo do braço, tá bom? Então, chegando aqui debaixo do braço, tá? Eu fiz aqui as três correntinhas. Eu vou pular um, dois, três aqui no quarto. Eu faço meu leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Faço duas correntinhas, eu vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha, eu vou repetir mais um leque aqui, de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui assim. Tá? Aí, eu sigo fazendo meu ponto fantasia, né? Três correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo duas bolinhas aqui no seguinte. Tá? Eu faço o ponto baixo e vou seguir fazendo normalmente. Tá bom? Então, aqui é o seguinte: se você achar que tá com muito aberto, né? A manga vai ficar muito grande. Então, você pode diminuir seis pontos. Correntinhas se você achar que deve fazer um pouquinho mais você pode aumentar seis correntinhas, ok? Então, para começar a fazer, né? O barrado, vocês vão terminar aqui ó, onde tem as argolinhas? Tá bom, então, aqui é o seguinte, vou fazer uma correntinha aqui no meio do leque. Um ponto baixo, duas correntinhas. Venho aqui no, nesse espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas, aqui no meio do leque, um ponto baixo, duas correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo assim, até terminar aqui, tá? Então, aqui, quando chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Então, eu cheguei aqui, tá? Ó, fiz duas correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, faço duas correntinhas. Eu venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas. Passo para a próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas, aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Aí, eu continuo fazendo, ó. Duas correntinhas nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas aqui no meio do leque, um ponto baixo, duas correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo, então, é assim que eu vou dar a volta tá nessa primeira carreira do acabamento, então, aqui para terminar, duas correntinhas vem aqui no ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo, entra aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e um ponto baixo aqui, tá? Então, agora eu vou fazer assim, três correntinhas e fecho aqui um picô, tá? Com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Vem aqui nesse próximo espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo e faço um picô. Então, aqui vou estar repetindo tá feito picô, passo uma correntinha vem no próximo espaço um ponto baixo uma correntinha no próximo espaço um ponto baixo um pico três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma correntinha no próximo espaço um ponto baixo uma correntinha no próximo espaço, um ponto baixo e um picô, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa última carreira, aqui ó, do acabamento, ok? Bom, eu vou aproveitar que estou fazendo o acabamento e vou fazer o acabamento aqui na parte de cima, aqui tá um pouquinho largo pra mim, tá? E eu vou tentar fechar ele um pouquinho aqui, ó aqui eu faço uma correntinha estou bem no meio do leque o leque está de ponto cabeça tá aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo eu faço uma correntinha de espaço tá aqui vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo faço uma correntinha vem aqui ó onde tem o um ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, aqui nesse ponto, onde tem um ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, tá? Faço uma correntinha nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha. E quando eu for pegar aqui, eu não pego aqui, ó. Senão vai ficar um buraquinho, né? Então eu pego aqui no meio do ponto baixo. Aqui assim, ó, ok, para não ficar o um buraquinho, tá bom. Se não ficar muito feio, aí eu faço uma correntinha aqui no espaço, um ponto baixo, e é assim que eu vou seguir fazendo, ó, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, uma correntinha aqui no meio do leque, eu faço também, mas só que eu vou pegar aqui com o auxílio de outra agulha. Né, eu pego uma agulha mais fina e vou pegar a laçadinha que tá aqui dentro ó tá para não pegar uma só, tá bom? Então, pra fazer aqui ó, no meio do leque, tá? Eu abro o leque assim pego essa laçadinhas dessa forma, aqui ó, ok? E faço aqui o ponto baixo aí, depois eu troco a minha agulha se você gostar. Dessa parte aqui, né? Ele larguinho, você pode fazer com duas correntinhas, tá? Eu estou é, deixando mais fechada porque eu não gosto muito aberta, então, aqui eu estou colocando apenas uma correntinha, tá bom? Dessa forma aqui, ó, tá? Então, chegando aqui, eu fiz uma correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo do ponto baixo onde eu iniciei, tá? aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo aqui onde tem uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo e onde tem um ponto baixo eu vou repetir o ponto baixo tá eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto ok Bom, nessa última carreira eu vou fazer o ponto caranguejo tá porque eu quero que aqui ela fique firme e não ceda, ok? Então, aqui ó, é só voltar para trás, tá? Fazendo o ponto caranguejo, ok? Então, eu vou seguir fazendo assim a volta inteira, e essa será a minha última carreira. Bom, agora eu vou fazer a manga aqui, tá? Então, na manga, eu fiz uma alteração, eu fiz uma diminuição, tá? Porque aqui é bem grande. E essa blusa aqui pra esse tamanho que eu fiz dá até pro tamanho gg ok aí pra quem usa o tamanho gg não precisa fazer essa alteração que eu vou fazer agora tá bom bom como eu gosto de manguinha um pouco mais estreita né então eu vou fazer uma diminuição aqui tá então aqui eu vou seguir fazendo ponto né igual é o ponto normal tá então, aqui eu vou começar fazendo as três correntinhas e faço aqui o meu leque, tá um ponto alto, duas correntinhas e o um ponto alto aqui novamente mais um ponto alto agora, ao invés de colocar duas correntinhas aqui, então vou colocar uma correntinha tá vem aqui no próximo e faça aqui o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Aqui eu vou seguir fazendo, ó. Aqui tem o meu leque. Então eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no leque e continuo fazendo meu leque normalmente, tá bom? Aqui, ó. Seguindo o ponto fantasia tá aqui. Desta forma, faço uma correntinha e passo para o próximo leque, e faço aqui dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu vou dar a volta fazendo desta forma a diminuição de uma correntinha aqui entre um leque e outro, ok. Então, aqui eu segui fazendo, tá? Três leques. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, que é da pala, tá? E mais três que é da manga, ok? E o acabamento eu fiz igualzinho que eu fiz na parte de baixo da blusa, tá bom? E olha só, ficou assim, ó, desse jeito, aqui com uma correntinha, tá? Aqui é duas, ó, que é parte da pala. E aqui, onde tem uma é a parte da manga, tá bom? Olha só, vai ficar assim ó. Tá, e aqui, bem no centro, aqui que vai do ombro para cá, ele fica o leque, ok.